E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Ricardo falando. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje vamos falar aí, vamos mostrar três exercícios penhanos muito bons para você fazer aí na sua casa. Mas antes, eu já peço, já deixa aquele like no começo do vídeo para ajudar o canal, ok? Deixa o like aí no começo do vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ative o sino que vai estar do lado é, do se inscreva aí, ok? Então, joinha, se inscreve no canal e fica até o final do vídeo. Vou mostrar para vocês os três exercícios top para aumento peniano. E no final do vídeo, se você ficar até o final, vou te dar um presente bem legal aí, que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Galera, eu vou representar aqui nesse instrumento. Primeira coisa, você vai pegar o dedo indicador. E o polegar, ok? Vai colocar na base do pênis, coloca na base do pênis e vamos fazer a fricção aí é, da pele do corpo do pênis, ok? Vamos aí esticar a pele até lá em cima, na glândula, na cabeça do pênis. Você vai fazer estes exercícios aí, tá? E nesse mesmo movimento, você vai é, levantar um pouco a base do pênis para cima, ok? deixando o pênis curvado aí, ok? Exercício 2. Então, você vai pegar aí o polegar, com o polegar no corpo do pênis, você vai apertar o corpo do pênis com o polegar e, ao mesmo tempo, esticar a pele do pênis, ok? Então, você aperta aí com o polegar no corpo do pênis, com o dedão, é, faz, a, faz uma força para baixo aí, Tá, com o dedão no corpo do pênis e ao mesmo tempo esticando o pênis. E por último, este exercício aqui é o mais fácil, você vai é, pegar aí, é, no corpo do pênis, tá, com a mão invertida, e vai esticar o prepúcio, a pele do pênis, até em cima é, na glândula, na cabeça do pênis, repetindo várias vezes galera muito obrigado tá para você que ficou até agora muito obrigado comprometido vou deixar o presente para você tá este e book muito bom com muitas técnicas muitas é, estratégias para aumento peneando tá o link vai estar na descrição desse vídeo clica lá e baixa. então vai aparecer aqui na tela também um vídeo você clica para saber como baixar é mas certamente vai estar aqui abaixo na descrição é muito bom esse book vai te ajudar muito ok a única coisa que eu peço aqui em troca, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, tá? É muito difícil ficar postando vídeos. Nos ajude aí a continuar o trabalho apenas com o like e compartilhando aí nas redes sociais esse vídeo para ajudar muitos Marshall Means aí, beleza? Até o próximo vídeo, meu querido, e tchau!